Eu não tem problema, eu acho que se problema. As pessoas entendem se a gente está tentando se olhar. Assim. É. Eu também falo pra você. Enquanto tipo, você tá falando, eu estou olhando pra você. Quando eu falo, eu tento olhar um pouquinho pra câmera. Assim. É, eu vou. Eu vou tentar... tão ruim. Pelo menos quando eu falar, eu vou tentar tipo, olhar pra. Oi, eu sou a Caroline. Olá, eu sou a Janaína. e nós somos as chata de letras. Uh! A gente não poderia ter feito comemoração, né? Acho que é uma tentativa de ilusão, porque esse vídeo que a gente vai comentar, essa fala, a vontade que dá não é nem um pouco de comemorar, né? <risos> a vontade é de se mudar, <risos> Se mudar de cidade. <risos> é tipo de chorar. Hoje a gente vai falar sobre uma fala que surgiu nessa reunião ministral De um é, ministério que particularmente nos preocupa muito A mim e a Janaína, que somos dessa área Que é do ministro da Educação Essa coisa que a gente quer desver depois que a gente vê né? Então a gente acaba desouvir, desver É que na verdade assim só fazendo um comentário, né? Acho que quando a realidade ela é tão dura, como ela está sendo agora, quando é tão difícil, é, a gente fica rindo porque parece mentira. Porque parece que a gente vai falar de uma coisa que não aconteceu, que não é verdade, que não pode ser verdade. Então, assim, é, o riso é uma tentativa é, de a gente fugir dessa realidade que parece uma loucura, né? Porque Caramba. a forma com que os ministros, como o presidente que esses políticos falaram no vídeo, o que eles falaram, né, muito mais do que a forma que falar, é aterrador, na é uma realidade, sim, amedrontadora. Teve uma fala específica do ministro da Educação, que a gente quer comentar aqui, é, em um determinado momento ele começa o discurso dele falando sobre como que ele resolveu ser ministro, por que, que ele chegou ali em Brasília, o que, que ele pensava do Brasil até ele chegar, e aí, em um certo momento dessa fala, ele ele diz a seguinte coisa, não literalmente, né, mas é basicamente assim, eu odeio o termo povos indígenas. Ele fala que o povo brasileiro é um só, e que a gente tem que acabar com privilégios, a intenção do governo dele é acabar com privilégios. Obviamente que isso vai totalmente em consonância com a ideologia do governo de Bolsonaro, com o governo bolsonarista. Escuta. Isso é um sinal. Eles estão nos vendo. E, inclusive o Bolsonaro, o Bolsonaro deixa isso muito claro na reunião ministral. Que quem não tiver de acordo com o governo dele, com a forma de governar dele, vai ser mandado embora, vai ser trocado, e ponto final. E é isso. E aí é, surgiram vários debates em relação a essa fala do ministro da Educação. Algumas pessoas também comentaram sobre ele estar odiando os indígenas. É, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele odeia o, o termo povos indígenas. Mas isso é tão problemático quanto ele dizer que odeia povos indígenas. Né? A gente sabe que discursivamente tem significados diferentes, mas é tão preocupante para gente quanto ele ter dito é, dessa outra maneira. Por que que seria tão preocupante para gente uma fala dessa, Janaína, vindo nós estudantes de letras, professoras? O que, que faz, que, ruído, que tipo de ruído que isso faz na nossa cabeça, no nosso coração? Primeira, primeira questão, né, Carol? É uhum. a gente pensar que quem é muito diferente eu falar isso, né, enquanto professora de português, essa fala, é, digamos aqui no vídeo, digamos que eu tivesse falado isso aqui no nosso canal no YouTube. Agora, quando o ministro da educação fala isso é, numa reunião oficial, ele tá falando de um lugar oficial. Ele não falou no churrasco, ele não falou na festinha, ele falou de um lugar oficial. É um lugar em que ele pode exercer poder. Então, é muito preocupante quando a gente olha para as falas dos políticos e diz, ah, mas é só o jeito dele falar, é só. Ele fala isso, mas é da boca para fora. Não, a partir do momento que você está num lugar oficial, a tua fala, ela exerce poder, ela tem um alcance muito grande. Então, por que isso nos incomoda tanto? Quando ele diz é, que nós somos um povo só, ele é uma, uma tentativa de apagamento das diferenças culturais. O Brasil não é um povo só, a gente já falou disso no primeiro vídeo, né? Chegaram os portugueses de uma forma violenta, é, massacrando os índios, trazendo os negros, escravizando. Então, não, nós não somos um só povo brasileiro, ele tem um grande problema hereditário. E a partir do momento em que a gente tenta ser um povo só, que parece uma ideia muito bacana, né? União, sermos um povo só, ninguém vai dizer nada contra essa fala. Mas quando a gente tenta fazer isso a partir de um lugar de apagamento, invisibilidade dos outros povos, daqueles que a gente considera que não são os brasileiros, ou de um lugar de uma busca por uma é, homogeneização do lugar do brasileiro, por uma pureza, que eu sei que a Carol tem muito para falar sobre essa, essa tentativa de pureza, né Carol? Exatamente. Aí que está o problema. Esse que é, essa, essa que é a grande questão, quando a gente, como comentou a Jonaína, quando a gente exclui as particularidades históricas, identitárias e sociais de certos grupos, é, com esse discurso que parece lindo, como você comentou, né? A imanação brasileira, vamos nos unidos somos todos iguais, somos todos humanos. Isso é extremamente problemático. É, com certeza já tiveram outras pessoas que discutiram sobre isso, é, principalmente quando a gente fala da questão de machismo, de racismo, enfim, dessas várias vários recortes de preconceito que tem na sociedade. É complicado assim, de quando a gente fala que somos todos brasileiros, sim, nós, por um lado, nós somos todos brasileiros, é né? a mistura disso, é todo tudo isso é ser brasileiro. Agora, eu não posso dizer enquanto uma mulher tranca, é branca, gênero, é, que mora, quem trabalha, que é independente economicamente, que mora no sul do país, eu não posso dizer que a minha vivência e as minhas questões, e as minhas batalhas são as mesmas do povo negro, são as mesmas do povo indígena, são as mesmas de quem mora numa periferia. Eu não posso dizer que são as mesmas de quem é de classe alta. Então assim nós temos diferenças e dizer que nós temos diferenças, lutas e pautas diferentes não faz com que a gente deixe de ser o mesmo povo brasileiro, mas faz com que a gente pense em políticas, em ações diferenciadas para cada uma dessas lutas. A gente não invisibiliza, a gente dá voz ao mostrar essa diferença e dizer que todas essas realidades, elas fazem parte da nossa cultura, elas fazem parte do que é ser brasileiro. E quando a gente tem que pensar muito assim, quando a gente diz que a gente tem problema com o um termo, ah, eu não gosto dessa palavra, a palavra, ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto que ela foi criada, ela tem um uso, ela, ela tem um, um efeito cultural, ela tem um efeito social. forte Então, não é só dizer que eu não gosto da palavra, tem toda uma questão por trás que Por que essa palavra incomoda? Por que, que pensar em povo indígena incomoda? E aí, a gente pode perguntar, mas o que que nós, de letras temos a ver com toda essa questão? Onde é, onde é que entra as chatas de letras nessa história? E é justamente nas políticas, linguísticas que vão ser criadas ou não para é, poder suprir as necessidades que tem esses povos em relação é, à continuidade da sua cultura e como a gente já viu lá também no primeiro vídeo, se você não assistiu, em algum lugar vai estar, YouTube é profissional, <risos> já lá no primeiro dia a gente viu como a língua ela tem a relação com a nossa identidade, com a nossa cultura, Falando um pouco do nosso cenário linguístico, atualmente são faladas em torno de 250 línguas no Brasil, entre línguas indígenas, línguas migratórias, línguas de povos afro-brasileiros. E a gente tem como língua oficial do Brasil português e libra, né? são duas línguas oficiais. Embora é, já não é, existe um decreto que diz que os povos indígenas eles podem receber e devem receber a sua educação formal na sua língua materna, que seria a língua indígena é, que ele vai falar. Mas, por outro lado, eu estive olhando é, no grupo de pesquisa da FAPESP, é, de linguistas que estudam sobre essa questão de línguas é, indígenas, línguas minoritárias, e tá? que não existe um mecanismo é, formal que permita a manutenção dessas línguas indígenas. Então, tudo bem, a gente tem esse direito, é, como, é que, como é que a gente fala? Esse direito respaldado pela Constituição, né, que diz que o indígena pode receber educação formal na língua materna, mas, por outro lado, a gente não tem nenhum órgão que regulamenta a continuidade dessas línguas. Como, em que situação se dá a aprendizagem dessa língua? Quem que vai continuar adiante? Então, se até agora não existe isso, tu imagina depois dessa fala do ministro da Educação. Isso está conectado às outras políticas. Se não houver uma política linguística de manutenção da língua indígena, muito menos uma preocupação com as terras indígenas, uma preocupação com a cultura indígena, uma preocupação pela continuidade da existência da cultura e dos povos, das pessoas, realmente, da inclusão. Então, as palavras elas têm muito poder, elas significam muita coisa. Quando a gente quer apagar um termo, é muito perigoso que a gente tá apagando junto todo uma cultura e pessoas junto com isso. E quando a gente pensa que a gente está numa época de pandemia, qual é o olhar que tem sido dado de forma específica para esses povos? Né? Exato que não vai ter língua, se a gente não tem as pessoas não tem os indígenas, a gente não vai ter a cultura, né? então assim isso é muito preocupante, isso é muito importante que a gente olhe para isso e a gente não pode aceitar que um vídeo desse seja veiculado seja é, liberado que as pessoas falem, eu vejo muita gente preocupada que ah, o presidente estava falando foda, estava falando palavrão isso dá um outro vídeo o grande problema não é a violência da linguagem, é a violência da linguagem está que quer ser colocada para o povo, o povo somos nós, Claro. E é E é uma uma ideologia, dessa maneira purista e de apagamento, que também vai refletir é, depois no discurso do próprio Bolsonaro quando ele vai falar do IPHAN, que é o órgão que vai regulamentar toda essa questão da cultura, é, quando ele diz, por exemplo, que uma obra de um certo senhor é muito conhecido, como, é, é muito conhecido pela gente aqui do Sul, né, quando ele fala que uma obra parou porque encontraram um cocô de índio, quando encontraram fezes de índio, é, inclusive a presidente do IPHAN, ela foi demitida pelo Bolsonaro, ela deu um depoimento sobre isso, e ela diz que, na verdade, as obras foram paradas não por conta disso, mas porque foi tentado seguir o que está na Constituição e as pessoas não puderam, não puderam dar continuidade à obra porque as próprias pessoas responsáveis pela obra não estavam cumprindo com alguns mandatos da Constituição. Então, a gente vê que está tudo conectado, né? O que o Bolsonaro espera, o que o ministro espera, mas o mais preocupante é essa violência que tem por detrás dessa ideologia que guia todos os ministros do Bolsonaro. Depois, o ministro do Ambiente fala de, é, de questões de perdoar algumas dívidas, algumas multas ambientais, que a gente sabe que também vai refletir na questão das terras indígenas, enfim, que uma coisa, no fim das contas, está é sempre conectada com a outra e, e vai preocupar, e vai ressoar em diversas áreas, não só na educação. E, e é isso, né? A gente está na mão. Dessas pessoas é, é O sorriso isso. de desespero Exatamente, o sorriso de desespero Acho que fica essa reflexão Acho que é muito importante E a gente olhar para isso, a gente não ignorar Eu sei que agora, na, na época que a gente está vivendo é, A gente está um pouco anestesiado É tanta coisa que tem saído São tantas falas É uma coisa atrás da outra acontecendo Além do coronavírus aqui no Brasil E a gente está um pouco sem ação mas que pelo menos a gente consiga conversar sobre isso, a gente consiga refletir, e a gente consiga entender os impactos que isso pode ter. Né? Então, é, nessa hora a gente tem que ser chata mesmo. Não dá para aceitar, não dá para aceitar que o ministro da Educação fale assim sobre os povos indígenas. Não dá para aceitar que o presidente do Brasil fale assim sobre nós brasileiros. Nós brasileiros temos diferenças, mas nós precisamos nos unir para tentar fazer com que essas diferenças sejam ouvidas. Fica aí a reflexão sobre, é, sobre essa questão e do quanto uma, uma ideologia acaba refletindo em diversas áreas e que não é menor o que o ministro da, da, da Educação disse, não é, não é menor e a gente tem que ser chata nessa hora. Aqui. É isso. É inscreva se curta, comente se você concorda ou não concorda, se você achou interessante ou não, compartilhe esse conteúdo e converse com a gente. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Tchau, tchau.